Olá pessoal sejam todos bem-vindos ao canal assistência técnica e informática de Angola mais conhecido por a Angola. até lá de vocês Abel Pedro Samba esta é a nossa conta oficial do YouTube para quem quiser dar uma força é só clicar em se inscrever e acompanhar os nossos conteúdos esta é a minha página o meu Instagram oficial para quem desejar me acompanhar ou saber mais sobre mim né e conversar ou interagir comigo é só se assim inscrever ou me seguir e depois mandar a mensagem desejada eh, nós temos um grupo no, de, no telegram de bate-papo onde falamos sobre empreendedorismo digital ou tudo que tem a ver com o digital mas o objetivo é dar dinheiro a cada um pessoal o vídeo de hoje nós Vamos aprender a enviar nossas mercadorias, ou seja, tirar as nossas mercadorias da uh, rede direcionadora MyOS para Angola, né? mas uh, eu tenho aqui três encomendas como vocês podem observar. Uh, se você prestar atenção, né, uh, dependendo da tua necessidade, para cada encomenda tem um valor específico que são por exemplo uma encomenda são 139 dependendo do tipo de transporte que você deseja e duas já, já vão uh, 273 para isso para o sucesso do nosso vídeo olha, primeiro tem que abrir duas abas da MyOS um onde está a preferência de pagamento onde nós vamos encontrar os métodos de envios e outro uh, para você fazer a simulação a fim do frete ficar mais econômico pessoal então eu vou selecionar primeiro DHL Express eh, Smile Box né normalmente são artigos pequenos e vou vou clicar em salvar cliquei em salvar este mesmo artigo e vou clicar vou atualizar aqui para a gente verificar se o preço modificou e pessoal se o preço modificar eu não vou mandar as três encomendas de uma só vez né eu vou mandar por etapa porque vai me ficar mais econômico pessoal vamos clicar primeiro neste makebook vou abrir para vocês não falar que o falecido Abel era mal afinal de contas eu sou boa pessoa né está a processar e vamos clicar para ver as fotos aliás não vou mostrar foto deste único computador vou mostrar de todos os equipamentos que eu tenho para receber pessoal este aqui é um dos vamos selecionar o segundo está em processamento este é um computador que eu comprei eh, 160 mas conversei com o fornecedor a fim de adicionar o valor de 99 dólares é deixa eu verificar um computador, ok pessoal. Esse aqui é o nosso segundo computador, Macbook né? Pro Core i5, e por último temos a nossa câmera de gravação, tendo em conta que o canal Arte Angola está a crescer o pessoal solicitou mais qualidade nos nossos vídeos então para atender a expectativa dos nossos seguidores decidimos comprar uma câmera na ebay assim vocês poderão ver os nossos conteúdos mais nítidos e até porque nós também desejamos eh, mostrar eh, quando estamos a fazer uma entrega quando estamos a resolver um problema relacionado ao mundo digital Vamos clicar numa das encomendas Para verificar o preço do frete Vocês podem ver Que se eu mandar Um artigo Vai me ficar 64 dólares Pessoal E se eu mandar dois Quando é que fica Vai me ficar 200, eh, 209 né? Vamos fazer o cálculo Para verificar eh, 200 Não, 60 quatro vezes vezes 2 nos ficaria 128 dólares. o que é que isso quer dizer quer dizer que se a gente mandar um dispositivo ou computador ou telemóvel por etapa nos ficará econômico além de ficar econômico tu não corre risco de ser taxado quando chegar aqui em Angola então eu vou enviar, vou, vou enviar um dos produtos uh, para meu endereço e pessoal uh, depois vamos enviar outro para um endereço. Ou seja, vamos enviar com transportadoras diferentes pessoal. Então vou clicar neste primeiro computador e vou selecionar Vou criar a solicitação de envio. Uh, mas lembrando que este é a DHL pessoal. Vamos verificar, total ter que pagar. Uh, 76 dólares, né? Então eu vou clicar uh, em enviar. Uh, vocês podem ainda acompanhar aqui alguns preços e por aí fora. Eu vou clicar em enviar. Enviar agora, ok? Enviar agora, ok, oh, pessoal. Nosso primeiro pedido foi efetuado com sucesso. Agora vamos aqui pessoal uh, na segunda aba, né? Vamos trocar a transportadora uh, a fim da gente não pagar muito. Eu vou escolher agora a Aramex, vou escolher a Aramex e vou clicar em salvar, né? Vou clicar aqui em histórico, é, clicar em histórico, e é que está a minha, as minhas encomendas. Ok, pessoal, uh, a segunda encomenda, né, que é este makebook também, vou clicar em criar solicitação. Uh, lembrando que já salvei, né, troquei para Aramex, uh, não pode ser tudo pela DHL, senão vai ficar um preço muito elevadíssimo. Então, pessoal, uh, a forma é a mesma. Vamos clicar em efetuar o pagamento. Enviar agora. Ok pessoal, mas não se esqueçam de verificar sempre o vosso endereço. Vamos clicar em enviar. Ok pessoal, uh, conseguimos enviar dois makebooks né, uh, para Angola com transportadora diferente e eh, aqui nós vamos poupar valor né como vocês acabaram de verificar eh, esta máquina eu vou enviar outra espera do iPhone X que alguém me encomendou uh, uh, eu vou enviar essa máquina junto com o iPhone X né como normalmente os artigos são de uh, que é para equilibrar bem o preço são de 8 libras então eu vou enviar a máquina com o iPhone juntamente na mesma caixa pessoal esta era a vídeo aula de hoje espero que tenham gostado a ideia é sempre ensinar ou passar aquela dica a fim de não fazer nossos irmãos perderem dinheiro mas sim ganhar e quanto mais pouparem melhor pessoal me siga no Instagram, me siga no TikTok, aí está o meu contato do WhatsApp, né? E pessoal, não seja mal educado, se inscreva no nosso canal. Abaixo da descrição do nosso vídeo terá o link pessoal do nosso grupo no Telegram. Um forte abraço e até já.